Os muito diziam diziam, muitos. há muitos, mas Cá ali um, um rechão, que eles chamam, nós chamamos de rechão do Salgueiro, que havia um pote de ouro enterrado, com a roda do carro, das vacas, no caso, que passava por cima, que subia, mas nunca ninguém o encontrou, também já que lá. Quer dizer, que nós saibamos, ninguém o encontrou. Agora, pronto, e diziam, havia uns, uns, um tipo como um lago. Para cima não, no monte aqui. Ah, então, de de de de na alta. Então diziam que uma vez que desaparecer alguma. Um nós dizemos aqui, uma junta de barcas e o carro, duas barcas e o carro de... carregado de senteiro, de mexo, como nós dizemos aqui. E eu apurei, uma pessoa que ia chamar as barcas. Então diziam que tinham que tirar o um olho do mar, porque depois que apareceram molhos de palha, do um mar. mar. Hum. Este, este tal espécie de lago existe. Claro, se lá se afundou algo ou não. Contava-me a minha mãe porque a minha mãe, a, a barneira dela era aqui na Vila a era lá. Os morreros das vacas que se juntavam, se calhar se juntavam-se muita gente, com animais, no monte. E cantavam as varas de, de tocar as vacas, umas às outras, para eles chegavam ao fundo do, do tal do sim, lago. Sim, porque nunca voltaram. A vara que nunca lhe bateram no filme. E cantavam-lhe, -se, se calhar, um cinco ou seis paus, Uns aos outros e é agora que nunca, nunca vai ter no dia. Eu por acaso não fomos ver esse lago, nem lá há muito tempo.